Você sabe o que é tesão de viver? Pois eu comecei a ter isso agora. Depois de maduro, digamos assim, né? Eu não me considero velho, mas depois de maduro. É, esse trabalho que surgiu em minha vida, que é o, o método Arche, ele fez uma grande transformação. Eu era uma pessoa muito triste, muito... Triste não, eu era bobo, né? Eu era alegre e tal, com as coisas, nunca tinha um rumo, um ritmo. Então, agora são exatamente 23 horas, 39 minutos, do dia 19 de julho de 2022. eu estou aqui numa boa. né? Eu vou para casa agora porque estou começando a perceber que talvez meu corpo queira dar uma descansada, mas eu estou em pé desde as seis e meia. Né? Já estou trabalhando e não paro, e sinto um tesão de viver. Mas antes eu vivia <risos> caindo pelas beiradas, uma preguiça, a né? vontade, deixo depois, depois eu faço, depois eu vejo. Estou trabalhando com uma coisa que me incomoda nesse momento, que é muita... Estou né? montando os, os arquivos para colocar na Hotmart, lá do, do curso nós chamamos do método ASH para terapeutas. E estou aqui. Sabe? Muito bem. Por que, que eu estou falando isso? Porque, antigamente, eu estaria correndo. Estou né? num trabalho agora bastante é, complicado, porque a internet consome muito dinheiro, consome muito tempo, mas eu estou em paz. Isso que é o que importa e surgiu em mim uma autoconfiança. Então é uma, uma fé. É, não eu não sei eu por vai tudo vai dar certo. Né? No hoje é uma uma terça-feira depois da manhã na quinta-feira eu vou levantar 5 horas da manhã porque eu tenho o BNI que começa às 6 horas da manhã às seis e quinze e vou viajar junto com meu filho para o estado de São Paulo que dá 600 km de distância, e lá nós vamos fazer um vídeo, um filme sobre é, o Enneagrama, ele vai fazer outras atividades lá, que ele trabalha com uma empresa que é uma franquia no Brasil inteiro. Né? E Mas eu estou contente e feliz, apesar de todo esse trabalho. Show de bola, tá? As coisas estão se ajustando para mim depois de muitos anos. Muitos anos assim, confusos, não sabendo quem eu era, quem eu sou. Tenho ajudado várias pessoas do Brasil inteiro, ligam para mim. né? Eu ajudo em meia hora elas descobrirem uma porção de coisas. E mas o mais importante do que eu quero chegar agora é o seguinte. há Alguns anos atrás, eu queria me tornar uma pessoa de referência. Porque eu era burro. Né? Um cara que ninguém olhava assim... Ixi, ainda não tenho dinheiro. Mas isso é um detalhe. Eu tenho outras coisas muito maiores. E o dinheiro está vindo. Está tá vindo, não tem nem que falar. É, mas eu queria ser uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa assim chamasse a atenção. E ontem eu fui convidado para ir no Rotary. E foi fantástico. Mas chão de bola, fantástico. Eu fui lá, numa boa. Né? E em um determinado momento, lá, não sei qual é o como é que funciona a rota ali, né, na sequência, mas teve tipo, uma pessoa que se levantou lá e disse assim, eu uma boa, assim, daqui a pouco foi assim, eu quero falar do Afonso. Então, o que meu, o que que é, eu falar Ele passou uns cinco minutos falando da minha vida, de como eu era quando eu tinha o curso de computação, de como era quando eu tinha o curso da, né, o Dale Carnegie, aquele curso de internacional, baita de um curso, muito bom curso, de origem norte-americana, mas eu nunca chegava lá. E ele também falou a respeito dele quando ele fez comigo o um método Ash. Ele me agradeceu um caminhão, me disse assim, cara, o Afonso é um transformador de pessoas. O Afonso é uma pessoa que muda a vida das pessoas lá numa conversa. E é um fato sabe depois as pessoas me aplaudiram outra pessoa fez outras palavras foi muito gostoso porque essa era a minha busca eu queria me sentir um homem que valesse a pena assim as pessoas diziam, eu quero ser que nem ele e aí, o que aconteceu comigo o resto vem por por si só é o resto vem porque é, cara eu vivo tão bem mas tão assim sabe tão show de bola tá tudo acontecendo com naturalidade né é, porque eu encontrei essa paz, eu encontrei essa força dentro de mim que eu não sabia que tinha. E eu estou falando isso por quê? Porque você também pode ter. Cara, e não é difícil. Busque aí junto com a internet, tem aí na, né, no, no YouTube. É, compartilha com as pessoas, você mesmo pode dar opiniões, falar aí. Certo? No Face, no Instagram, nós também estamos lá, pondo material e tudo isso fica para vocês e para mim também, né? Eu fico feliz de ver meus filhos conhecendo um pouco mais esse trabalho, as pessoas amigas também, todos mudando e mudam de uma maneira sensível, de uma maneira fácil, harmoniosa, nada de grandes sofrimentos, fazer grandes jejum, sei lá o que mais. Ah, então, compartilhe esse vídeo e venha participar você também dessa Deste fogo, desse entusiasmo que vive dentro da gente quando a gente sabe o que a gente quer e quando a gente descobre quem a gente é. Um grande beijo, um grande abraço, compartilha, dá um sinalzinho aí, dá um bate no sininho aí para dizer que você gostou ou não gostou. Um grande abraço até o próximo vídeo.